Esse vídeo é o um oferecimento Rocket. Lá você vai encontrar os PCs da First Place e os acessórios das melhores marcas. Clique no link da descrição e conheça Rocket. Pode confiar. Uou! Uou! <risos> Uou! Fala galera, beleza? Aqui é o Selvit e bem-vindos a Gênio Quiz! Voltamos e hoje eu passo desta desgraça! Eu passo dessa desgraça! Mentira! <risos> Se você perdeu o primeiro vídeo, clica aí. E agora? Se você perdeu a primeira parte dessa aventura, clica aí! E agora vamos para Gênio Quiz de novo. Chegamos, chegamos onde a gente parou. Porra, é um Low Site, Low Site. Que porra é? De Deus, pelo amor de Deus, como eu vou saber? Como eu vou saber? Ah, meu Deus, 44? Não é 44. 22. Ai, 22, pau no cu do mundo. 561 em romanos. Ah, mas eu sou um profissional em números romanos. DLX. Eu sei decorar todos os números romanos. Qual é a esfera perfeita, porra essa? Ah, pera aí. Pera aí que tem meme, pera aí que tem tem coisa. Parece ser essa, mas talvez não seja, mas é sim Tá de sacanagem, meu Deus! Ah, ah. Qual que é a esfera perfeita? Qual? Qual é a esfera perfeita? Eu não sei qual é a esfera perfeita. É essa? É essa? É o teu cu a esfera perfeita? É tudo ovo. Você destruiu o meu ovo. Ah. Que delícia. Mano, esse André Binfield tem que morrer. Ele pode morrer. Pode dar um tiro na própria cabeça e se matar. Meu Deus do céu, esse jogo é um inferno. <música> esfera, esfera é 3D. Pra começar, isso é um círculo, não é uma esfera. As esferas do dragão. Porque uma esfera tem três dimensões, é uma bola esférica, é uma esfera. Não tem como ser uma esfera aqui, porque esse jogo é 2D. Seu Se filho é do maco. O quê? É. É. Que burro, dá zero pra ele. Vai se fuder! Atenção, moça... Vai aparecer... Passei. Ah, Por quê? Por que, que eu tenho que escolher alguém pra morrer? Não, eu não quero... Olha a cara deles de feliz! Eles são pessoas do bem, eu não quero matar. Oh, o Bob aqui, eu estudei com ele. O Josias, o Josias, o preso... Ah, esse aqui tem que morrer mesmo. Quem que eu tenho que matar? Vamos lá. Esse aqui desvia. Esse aqui morreu. É esse. Ah, mano, vai tomar no cu. Quem que eu matei? Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Ele desviou e os outros dois sumiram. Eu não matei ninguém. Seu filho de uma puta, ele desviou. Tá certo? Eu posso matar os outros ainda. Ainda tem outras duas armas. Ainda tem duas ah, Tentei você, não foi. Tentei você, não foi. Você. Era isso era só, era sorte, foda-se era sorte e é, o... é óbvio que eu, que eu não cachorro, pato, borboleta esse cara tem problema mental esse cara... o criador desse jogo tem problema mental o cara tem problema na cabeça o cara tem... que, que, é por falar, que que eu vou falar de um negócio desses me ajuda, me, me ajuda o que que eu vou falar uma parada pato, pato, pato O que você quer de mim? O que que você quer de mim, jogo? Me fala Me fala só o que que você quer de mim Por favor, você quer minha alma? Toma minha alma, ó Toma minha alma, toma minha alma ah! Ovelha <risos> <risos> <risos> Ok <risos> Que horas são? Você vê Doze, tá? Doze Meio dia Uma hora Duas horas Das duas às três Ou será que isso é três? Me parece dois cinquenta e um Isso porceta! É porra! Caralho! MEU DEUS, QUE PORRA é claro, é claro, é um cachorro, né, galera? Como que vocês não viram, porra? Um cachorro Quantas opções de resposta o jogo teve? Até agora ou contando com essa? Porque até agora 40 vezes 4 Vamos pensar Pera aí, aí que você me pegou. Aí você me pega, porque teve, teve questões que tiveram mais de 140. Porque tiveram, teve uma que teve um monte de bolinha. Então, usando o meu cérebro, eu não faço a mínima ideia. Eu vou chutar 348. Caralho, vai tomar no cu! 352. Ai meu Deus, pontinho. Clique no ponto do 40. E um. Uh, futebol, vôlei, tênis e boliche. Boliche, né, galera? Porra, preto, pensar um pouco. Qual o vermelho mais forte? Ai que você me pega, porque qual desses foi pra academia? Eu não sei, tu não sabe. A gente vai ter que descobrir perguntando. Foi pra academia? Foi pra academia? Foi. Sim. Ele ia. Olha, ó, falei. Foi pra academia? Ficou fortão. Pense, vou pensar o caralho no teu cu! Com certeza não é clicar ali, porque se fosse que pra clicar ali eu não pensaria. Não precisaria pensar, né? 46, pense Pensar na vida Você tá parado pra pensar quando a gente morrer Pra onde a gente vai Eu fico, às vezes me pego muitas vezes pensando nisso É crise existencial o nome disso Se eu soubesse que dava pra arrastar Ok, que porra é essa uma bolinha aqui. X no click Clica no copyright, já, já saquei já antes de montar que o meu cérebro monta quebra-cabeças antes de mim Olha só, é quatro aqui, ah caralho, tô, tô Se apertar o jogo acabar, mas eu não aperto, vou esperar, vou esperar Esperei até agora, vou esperar Ok, eu vou apertar Questão 50, vai recomendar o jogo pra alguém? Mas, meu senhor, tem milhares de pessoas assistindo E se elas forem retardadas mentais que nem eu, elas vão querer jogar Mas eu acho que não Porque eu já tive que sobrar o suficiente pra dar entretenimento pra essa galera Que pode me recompensar com um like, olha aí, ó Dica aí, ó Se você quer me ajudar, deixa um like que eu amo vocês Vou Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Uou! Aí, obrigado mesmo, meu Deus! É isso aí, obrigado por assistir até aqui. Caraca, isso foi uma aventura insana. E caso você não saiba, tenho dois desse jogo. Segundo vocês me falaram no comentário, tem até o 3, o 4 e o 5. Então, se vocês querem que eu continue jogando isso e não me mate, deixa um gostei, isso é muito importante. Manda esse vídeo pra um amigo, compartilha alguma rede social, que isso é mais importante ainda. Muito obrigado mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. e Até lá, tchau!